Tá filmando um pouquinho Oi, vocês. Que que lindo. Agora ele parou de olhar pra tia. É? é. Olha aqui pra balas. Oi! Oi! Pessoa. Pessoa. Ai, Pessoa. Pessoa. Oi! Oi! Oi! Oi! Tá olhando! <risos> <risos> Olá, tudo bom? Hoje o assunto foi um dos mais pedidos no Instagram, lá no NeuroCrescer, É sobre ansiedade de separação. E para isso, nós temos uma convidada. A Paula, ela é psicóloga, ela atende aqui em Florianópolis e ela vai falar um pouquinho sobre o tema para nós. Paula, obrigada por ter aceito o convite, por vir falar um pouquinho sobre o tema para as nossas mães... Eu que agradeço, Clarice, o convite. Estou muito feliz. É um assunto muito relevante. Estou bem contente de estar aqui falando sobre isso. Que bom! Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é essa ansiedade de separação e quais são os episódios onde ela pode ocorrer. Bom, a ansiedade de separação ela é muito comum é, na relação entre mães e filhos. Porque existe um vínculo afetivo que se estabelece entre a mãe e a criança desde o início da gestação, e ele vai se prolongando durante a amamentação, durante o crescimento da criança. Esse vínculo ele é muito importante, porque ele auxilia no, na relação é, afetiva emocional da criança. No entanto, em um determinado momento, é necessário que a criança é, se separe da mãe para ir para a escola, que ela saia do núcleo familiar para ter outras experiências. É este momento que acaba causando a ansiedade na mãe da separação. Junto com a ansiedade vem episódios de medo, preocupação, angústia e às vezes até culpa. Que é nesse momento então que é importante ela saber se posicionar perante a situação então por que é importante esse momento de separação? Por que isso tem relevância dentro do processo de desenvolvimento infantil? Sim, como eu falei, o vínculo afetivo entre mãe e criança ele é muito importante, mas nós precisamos entender que essa criança, ela precisa ter outras relações além do núcleo familiar ao qual ela pertence. Então quando ela inicia na escola, ela passa a ter relação com outras crianças, ela passa a ter novas regras, estabelece uma nova rotina. Isso ajuda muito na aprendizagem social e emocional. Por isso que é tão importante ela passar por esse processo de iniciação escolar. Então agora a gente vai falar sobre um outro assunto. Como que as mães podem se preparar para esse momento tão importante na vida da criança e nelas também, né? porque acredito que seja um período difícil para ambos, né? tanto para a criança, para o bebê e para a mãe. Né? Sim, é um momento muito difícil. Às vezes as mães acabam sofrendo mais do que as próprias uhum. crianças. Por isso que é importante que elas se preparem, que tenham um planejamento para esse momento. É ideal que elas primeiro conheçam a escola, saibam como é o funcionamento dessa escola como que essa criança vai estar inserida lá, quem é que vai trabalhar com o filho dela, de que forma isso vai proceder. Isso já traz uma tranquilidade maior para a mãe, porque ela sabe como que o processo vai acontecer dentro da escola. E é fundamental a mãe estar tranquila, porque essa tranquilidade vai acabar sendo passada para a criança também. Se a mãe está muito angustiada, a criança percebe isso por mais nova que a criança seja. Então, é importante primeiro ela conhecer a escola e saber todo o funcionamento. É importante que a criança seja inserida nesse processo. Então, a criança tem que ser ativa. É importante que ela vá na compra dos materiais, que ela faça parte do processo de organização da mochila, no processo do uniforme, preparação do lanche. Essa inserção faz com que a criança ela comece a se habituar com a ideia de ir para a escola. A conversa ela é fundamental, a conversa tem que ser de forma leve, né? durante uma brincadeira, uma atividade lúdica, tudo isso vai acabar auxiliando a criança a entender a importância e principalmente a necessidade de ir para a escola, porque muitas vezes as mães se sentem culpadas porque elas precisam deixar a criança para voltar a trabalhar, mas esse é um processo normal e é isso que elas precisam entender faz parte do processo e a criança também precisa entender isso. Bom, no primeiro dia de aula, o ideal é que a mãe faça uma preparação antecipada. Então, que ela se organize para que ela vá para a escola sem pressa, que ela tenha mais tempo para ficar com o seu filho lá, que ela faça uma interação maior. Porque se ela fizer tudo na correria, a criança sente isso e ela também vai ficar mais ansiosa. Então, o ideal é que a mãe faça, na maior tranquilidade possível, para passar isso para a criança também, para ela se sentir mais confortável. Aproveite esse momento na escola para explorar o ambiente com a criança, conhecer os novos colegas, mães de outras crianças, para você começar a se interar. Isso também é importante para o processo da mãe e da aceitação dessa situação. E, Paula, agora uma pergunta, né? como profissional da saúde, como mãe, como pesquisadora... E se os nossos filhos chorarem quando a gente vai levar, que eu acho que isso ocorre muito, né? A gente vai levar nos primeiros dias ou até no meio do semestre, às vezes fica um feriado em casa, vai de novo para o colégio e começa o choreiro. O que, que a gente pode fazer nesse momento? Bom, o choro é normal, é uma manifestação normal da criança perante tal situação. Por quê? Quando a criança começa na escola ou quando ela retorna para a escola, ela está se sentindo insegura. E essa insegurança acaba trazendo, então, essa manifestação do chorar. A criança pode chorar? Pode. É uma manifestação natural dela. O que acontece é que as mães precisam ser rígidas. Quando eu falo rígidas, é na questão de segurança. Ser segura em seu posicionamento. Quando eu falei anteriormente sobre fazer conversas prévias, vão ajudar muito nesse momento. Por quê? Porque quando eu converso com a criança e sou sincera e honesta, por que, que a criança está ali? Por que eu preciso ir trabalhar? Por que é um período importante para ela? Ela vai começar a assimilar isso. Então, o choro ele é uma manifestação natural e passageira. Então, mantenha-se firme. É importante também, Clarissa, muitas vezes os pais choram, né? De culpa, de desespero, a mãe ficar preocupada é importante que a mãe não faça essa manifestação na frente da criança, por quê? Porque a criança pode interpretar da seguinte forma, se a minha mãe está chorando, se ela está sofrendo com essa situação, é porque é uma situação ruim, então eu não vou gostar também, e aí a adaptação dela na escola vai ser mais difícil, evite também frases como me desculpe por estar fazendo isso com você, meu filho, ou então é, hoje vai ser um dia muito difícil, um dia muito triste. Todas essas questões acabam afetando a criança de forma negativa para o entendimento dela da importância da escola. Então, Paula, obrigada pelas suas respostas, mas antes de eu deixar tu embora, eu tenho mais uma pergunta, que eu acho que tem muitas dúvidas ainda em relação ao convívio social, porque a gente sabe que tem um movimento hoje de postergar a ida do filho à escola ou não levar o filho para a escola, fazer educação em casa ou de mães que não querem levar os filhos muito cedo para a escola. Né? Então a gente como profissional da saúde, a gente tem um outro entendimento de como é importante esse convívio social da criança com seus pares, ou seja, com crianças da mesma idade, numa sala de aula, com regras a seguir, fazendo aprendizado conjunto. Então eu gostaria de discutir um pouquinho mais contigo dessa importância desse convívio na escola para o desenvolvimento até mental dessa criança. Sim, o desenvolvimento da criança ela precisa passar por várias fases. Então, o, o vínculo afetivo familiar, ele é muito importante para o desenvolvimento infantil. Ele é essencial. Mas nós não podemos esquecer que a criança não pode ficar restrita somente ao vínculo familiar, né? somente aos amigos próximos. Ela precisa ter contato com outras pessoas, ter outras informações. E a escola proporciona isso. Ela vai ter contato com outras crianças, ela vai ter contato com novas regras, que não aquelas apenas dos pais, então isso faz toda a diferença no desenvolvimento cognitivo, porque ela vai ter novas informações, novas experiências, mas também no desenvolvimento social. Eu preciso ter esse contato com algo diferente do que eu estou habituado. Então é importante é o desenvolvimento social, cognitivo e, principalmente, emocional. Né? A criança ela precisa se desenvolver nessa área e, estando somente no âmbito familiar, ela vai ficar restrita. Quanto a esse movimento de ir postergar a ida à escola, é importante frisar que cada criança tem o seu tempo. Nós não podemos também criar comparações entre as crianças. mas o ideal é que ela comece, então, até os três anos de idade, ela já seja inserida na escola. Porque isso vai facilitar a habituação dela posteriormente. Que bom, Paula, muito obrigada por essas informações. Eu acho que está ajudando muito as nossas leitoras do Neuro Crescer. Né? as mães, os profissionais de saúde que lidam com isso, então são informações muito válidas e eu sei que tu entendes muito disso, né, pela tua formação. Até eu esqueci de falar que a Paula também tem mestrado em neurociências, tá fazendo doutorado também nessa temática, então acredito que ela entenda muito e consiga passar muita informação para vocês aqui no nosso canal. Então, por isso, convite. Sei que esse vídeo ficou longo, mas ficou muito bom e eu sei que vocês vão aproveitar muito. Então, Paula, meu muito obrigada por participar e seja muito bem-vinda em outras, outras edições. né? Espero que esse convite fique sempre aberto para te retornares e abordar outros assuntos, né? que eu sei que essa temática de saúde mental é muito importante para as crianças. Obrigada, Clarice. Eu agradeço o convite novamente. É, e um último recado, então pais. Vocês são um exemplo das crianças. Então, quanto mais tranquilidade vocês passarem para o filho de vocês, que a escola é segura, que ela é necessária, e que ela é importante, mais fácil ela vai assimilar essa informação. Muito obrigada. Até mais, então, gente. Então, esqueça de se inscrever aqui no canal e de seguir a gente no Instagram também, que tem informação toda semana e aqui, vídeo toda segunda-feira. Até mais.